The I crossed, nossa Vai entrar... Pode desbocar, já vai fazer... Mano, Não. já vai entrar mesmo rasgando fundo e bombe, velho Tem os quatro da direita dois lá aí, né? Fica quietinho, até eu morrer eu matar Passou escada, tem dois... Nossa Senhora Piscada, esse pá, véi. Tô mirando no momento. É. Vai pular aí, é, amigo. Tá caída. Porta do é, mercado, picada. ainda é cravado de água. Tô do boa. <risos> tá ai. muito bom ai ok ok ok ok calma calma calma calma Arr. peguei peguei mais um, peguei mais um, mais um. tá cego tá cego peguei, peguei. mais um mais um um, mais um mais um ai cara tá cego até agora velho tá correto liga Peguei pro base aqui Matou Janela já né? Tipo, matei. Meu spray tá uma delícia Agora tá se respawn meio O cara vai me rolar aqui ó Ah tô com paciência não é, mano. Tomou com o L guys Porra é muito... Mais um, mesmo lugar. Alta um... <risos> <Auto> mini. <risos> <risos> oh, Deus. Deus. oh, mano, a GC, velho. Cada bala, mano. É, que é talento, mano. Tem muito talento. Talentistas. Smoke <risos> <risos> <risos> Liga embaixo, liga embaixo. Puxa. também. Passou pra Ah, cheater. Que <risos> o cara. Velho.